Na assim uma coisa bem inovadora aqui na região. Né? Então, foi uma oportunidade fantástica que eu vi. Deixa o aluno à vontade para colocar a mão na massa, experimentar na, na prática mesmo. Né? E nada melhor do que num dia de sol, a gente está fazendo amizade. É, eu gostei bastante, está aprovado. Se vier dois, três, quatro, cinco, ano a gente vai estar tá presente aí porque realmente foi muito bom.